a nossa dificuldade. A gente dá graças a Deus se essa peninha d'água aqui, se não tivesse já.. É uma luta! É uma luta! Sobre essa patadaua aqui no nosso bar, é muito triste porque nós conseguimos pegar o de vez em quando, na madrugada a gente nem tudo na madrugada. A gente tem que ir se localizar para outro bairro, pegar essas águas, é, uhum. armazenar num recipiente e trazer o peso de um bairro para o outro. Então, isso afeta muita gente, porque a gente quer dormir, né? é, tem problema de saúde. Aí, não pode estar carregando água, né? Devido aos problemas de saúde. Então, tem que dar um agrado a uma pessoa, Pra poder ter água dentro de tudo casa, né? Porque não tem, não tem como a gente sobreviver sem a água dentro de tudo casa. E sim, a água, pra gente, de tudo de casa é tudo, né? É um homem pra fazer um, um alimento, lavar um prato, lavar a casa, é, lavar um banheiro, entendeu? Então é ao vivo viver sem água dentro de tudo casa. Então nós aqui, na palha do arroz. É, estamos nessa essa situação essa falta de